Vou falar para você viu, eu tinha um outro vídeo mais top ainda para soltar hoje, mas devido ao ter chegado esse tal de coronavírus aqui no Brasil, eu vou ter que soltar esse aqui primeiro né, porque é um caso que a gente não pode deixar passar despercebido, ainda mais a gente que trabalha o dia todo na rua atendendo qualquer tipo de passageiro, a gente não sabe quem pode entrar dentro do nosso carro, né? E o pior, chegou aqui na minha cidade primeiro, São Paulo. Se você não está sabendo, um cara que veio lá da Itália, um senhor de idade aí, eu, se não me engano, se não falhe memória, 60 e poucos anos tem um rapaz, ele conseguiu trazer o vírus aqui para o Brasil, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Ele está em quarentena em casa, mas ele tinha passado lá no hospital Albert Einstein. Alguma coisa assim, se você quer saber mais detalhes sobre esse caso, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu trouxe esse vídeo aqui mesmo, é para você, como vocês estão vendo, eu já tô de máscara aqui de proteção, porque a gente nunca sabe, né? Por mais que o contágio se passe através da saliva, pelo fato da gente estar em um ambiente fechado, com os vídeos geralmente fechados e com o ar-condicionado ligado pode ser que o vírus se propague muito mais fácil, né? Então é melhor sempre usar essas máscaras aqui de, de proteção. Então o vídeo de hoje é para trazer algumas dicas importantes para você evitar que seja infectado com esse novo vírus que chegou aqui no nosso país. Mas eu vou falar para você, viu? eu vou tirar essa máscara, porque para gravar vídeo com isso aqui é complicado. Eu vou até colocar no box que eu não enxergo nada. Bom, é o seguinte... Você que está me assistindo, tem que tomar maior cuidado agora com esse tal de vírus que chegou aqui no Brasil. Por quê? Ele é um vírus que está matando geral lá nos outros países e você sabe que nós que somos motoristas estamos praticamente 100% vulneráveis a esse tipo de coisa. Então tem algumas recomendações que eu vou passar para você para evitar que você seja contagiado com esse tipo de doença, que é o seguinte. Eles sempre pedem para a gente limpar as mãos, como eu disse o contato é feito através da saliva, pelo ar, mas pode ser que em ambiente fechado a gente pode levar essa doença para casa. Então sempre ande com o seu higienizador de mãos, principalmente aqui na parte da frente do seu carro e atrás também para os passageiros utilizarem, então é bom, é bom andar com dois né, porque os passageiros limpam as mãos deles e você também limpa a sua caso haja contato físico ali do cumprimento. E também uma coisa que eu acho recomendável é utilizar essas máscaras que nem vocês viram eu no começo desse vídeo, né? Porque já que o contato é pela saliva, vai que... Ambiente fechado, porque uma das recomendações é que você não ande em locais que tiveram um acúmulo muito alto de pessoas. Então, é bom você andar, já que você... Nesses dias chuvosos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, tá chovendo bastante. Andar com os olhos fechados, anda com uma máscara cirúrgica para evitar que você... Seja contagiado e na verdade não tem muito o que fazer para gente que está trabalhando na rua. Sempre está limpando as mãos, andar com a máscara cirúrgica e, se possível, andar sempre com as janelas abertas para que o ar saia para fora. E um detalhe também bastante importante para a gente está trabalhando: sempre higienize seu carro, leve um álcool no porta-mala ou aqui no porta-luva e uma flanela ou pano também, né? Para que você possa sempre estar tá limpando os bancos e todo o carro assim que você finalizar o trabalho. Caso um dos seus familiares venha entrar dentro depois do carro, você for fazer um passeio particular, não venha se contagiar devido a algum vírus que tenha ficado dentro do seu carro. Então sempre higienize os bancos, higienize também o seu volante, porque a gente também nunca sabe, né? Essas foram as dicas que eu gostaria de te passar. Tome muito cuidado e que Deus proteja todos nós. E sabe o que eu acho interessante? Eu tinha até comentado para minha esposa quando começou o carnaval, eu falei, meu, eu tenho quase certeza que agora que chegou esse carnaval, vai chegar também essa doença aqui no Brasil. E, infelizmente, aconteceu. Hoje, dia 26, recebemos a notícia que tem o primeiro caso confirmado. Então, esse é o vídeo de hoje. E olha só que bacana